E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Que calor, hein? Tem gente já reclamando com saudade daquele friozinho fora de época. Mas não, não tem não, hein? É calor e calor. Clima abafado e áreas de instabilidade se formando principalmente sobre o interior, como mostra a foto do satélite. Choveu e chove pela manhã em alguns lugares, choverá à tarde com mais intensidade no interior, tempestades, temporais, raios, no litoral poucas possibilidades de chuva, mesmo assim fica nublado de vez em quando, o sol ameaça desaparecer, sai aí, depois volta e calor de 32 graus nas praias de São Paulo, no litoral 32, na capital 32 também, no interior até 34 graus em várias cidades. O problema é que a sensação térmica é muito maior do que isso. Então, prepare aí uma blusa bem leve e saia tranquilo, mais leve o guarda-chuvas, porque pode chover em pontos isolados. Aquela chuva que rapidamente vem e vai embora depois, nada mais grave. E no litoral, difícil chover. Um abraço a todos! O